Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesse programa você confere as dúvidas de internautas sobre a reforma trabalhista com o juiz André Molina. E vai ver também... Conflitos na relação entre patrão e empregados geram quase 6 mil ações judiciais por dia em todo o país. Os objetos mais comuns são aqueles que envolvem jornada de trabalho, horas extras...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 podendo o mesmo ingressar com nova ação. Se a ausência for por parte do empregador, o processo será julgado a revelia, ou seja, sem defesa. A juíza Graziele Lima, da primeira vara do trabalho de Cuiabá, lançou na última semana o livro Reforma Trabalhista em 60 Minutos. Esta e outras notícias agora no Giro da Semana. A juíza Graziele Lima, da primeira vara do trabalho de Cuiabá, lançou o livro Reforma Trabalhista em 60 minutos. A obra foi escrita em parceria com o também juiz Marlos Meleque do TRT do Paraná, e trata das alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista, que entra em vigor neste mês. Em formato de livro de bolso, a obra tem o intuito de mostrar as alterações de uma forma prática, simples e acessível, em um formato que destaca como era e como ficou. Aos interessados, o livro já está disponível nas livrarias. A presidente eleita, desembargadora Elinei Veloso, apresentou os nomes dos primeiros membros que vão ocupar a equipe da presidência. O anúncio foi feito durante o encerramento do evento comemorativo do Dia do Servidor e dos 25 anos do tribunal. É válido limitar o pagamento do tempo à disposição da empresa, como o tempo destinado à troca de uniforme, lanche, higiene pessoal ou de trajeto, quando o limite for previsto em acordo coletivo. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está na súmula 46, publicada em outubro. A medida foi necessária já que as turmas de julgamento vinham decidindo de maneiras diferentes em situações semelhantes. O artigo 4 da CLT considera como tempo de serviço efetivo o tempo que o trabalhador está à disposição do empregador. Mas conforme a súmula aprovada, é possível flexibilizar o tempo à disposição do empregador relativo aos minutos utilizados para entrada e saída, troca de uniforme e café da manhã por negociação coletiva. Trata-se de acordos que podem ser feitos desde que haja uma devida compensação em relação a outros direitos. E a reforma trabalhista entra em vigor no dia 11 deste mês. E ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. O juiz e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, André Molina, gravou para nós uma série em que esclarece os questionamentos feitos pelos nossos internautas no Facebook. O assunto de hoje é a homologação da rescisão do contrato. Confira. Sim, o Osmar nos questiona a respeito da famosa homologação